Jornalismo. Informação. Opinião. Humor. Opinião para quem tem pressa. O meia hora estadual. Sexta-feira, 18 de janeiro de 2019, o Meia Hora está no ar para toda Paraíba. Lembrando que nós estamos sendo transmitidos, já está já tudo ok no Instagram. Pelo que eu estou vendo aqui, ainda não. Se for possível colocar já. Nós estamos ao vivo no YouTube. Agora sim você vai no www.youtube.com.br barra C de canal fonte 83 não precisa mais procurar não www.facebook.com barra C de canal barra fonte 83 no Instagram não começou ainda mas você também nos acompanha pelo meu Facebook que é www.facebook Ponto, ponto, aliás, facebook .com. Aliás, facebook.com.br Fabiano Gomes PB. Pelo fonte 83, você vai no, na página inicial do site é, e vai em meia hora ao lado do podcast. Digita, tem o link do programa lá. Tá? Você clica, vai dar um errozinho no link, mas. Ah, não tá dando erro mais não. Você clica, já tá no ar já o, o videozinho. Você vai lá no, no, no Fonte83 e assiste ao vivo também o programa. Só tá faltando o, o pessoal aí, o nosso principal canal que é o Instagram. Principal canal que é o nosso Instagram, Instagram Transmissão. Alguém sabe dar alguma resposta? Mas vamos lá, vamos aqui as novidades. No meu lado esquerdo. Pesando é, tantos quilos. Que é o lado do peito. O professor e analista político Flávio Lúcio, que também assina um blog de qualidade, sem ser rasteiro, sem apelação, sem mostrar bunda, peito e nem chamar palavrão, o www.leiaflaviolucio.com.br É um blog de política para quem tem bom gosto. Tá? <risos> Também... No meu lado direito É, arengueiro, né? Outra que Também não mostra bunda, também não mostra Tem um peito. blog Extremamente gostoso De se ler Análises perfeitas, que é o W Esqueceram o cronômetro Hoje, esqueceram tudo Eita, É porque que hoje é sexta-feira tá É sexta Uma ironia fina, finíssima é, a minha, é, obrigada é, é, é, é, é, fi, é, é finíssima É finíssima Estou mesmo é finíssima, alta qualidade. é finíssima Obrigada É finíssima mesmo é, Adriana Bezerra Que assina No Adriana .br É blog da Adriana .com .br ponto .br E deixa eu, eu, eu, no início do programa, até antes de, de, de ler os destaques, é, vez por outra, vez por outra, quando eu fizer aqui uma análise, uma crítica, Vão querer invocar A minha prisão Mas para quem está nos assistindo Nos ouvindo É bom que se diga Que Eu não sou Réu Sequer réu Ainda No processo de cabedelo Sequer eu sou réu O Ministério Público apresentou a denúncia que estava sendo analisada pelo desembargador é... enfim desembargador Benedito. João Benedito que depois apareceu Fernando Catão da denúncia e foi para o STJ eu sequer sou réu sequer sou condenado a minha prisão ela se deu por conta de uma medida cautelar que não foi cumprida por mim em não ir uma vez por mês no TJ, assiná-la. E, na verdade, era o primeiro mês que eu tinha que assinar, por isso houve esse confronto de datas eu recebi a notificação muito, muito próximo do prazo, e talvez tenhamos entendido que era só no mês que vem, e fui preso porque não fui assinar no fórum. Eu não tenho, graças a Deus, e não rogo essa praga a ninguém... Tião Lucena, filho preso por tráfico de drogas. Eu não tenho. E eu acho que toda vida que você coloca a cabeça no travesseiro, e diz, meu Deus, onde eu errei com esse meu filho? Que abandonei, não assumi. E chegou a esse ponto de ser preso por tráfico de drogas. Eu não fui preso por tráfico de drogas. Eu não fui preso por corrupção. Eu não fui preso por estupro. Eu não fui preso por assassinato. Eu fui preso porque deixei de assinar uma medida cautelar. Mais um racha político. Petistas de Cabedelo se rebelam e anunciam apoio a Vitor Hugo. Eita, menino. Uhum. Ricardo vai estar tá mandando em tudo É, é PT, eu, Pere, PP Essa casa cabedelo é, Primeiro porque é um, é, Deve receber atenção de, Deixa eu terminar de ah, ler tá. só, só os tá, tá, tá, okay. é, Cúpula do PT Anuncia rebeldes serão punidos Ou seja, além de anunciar Apoio O PT tá com moral toda para isso Não, isso Cai hum. para nós João Azevedo confirma apoio à eleição de Adriano Galdino, mas antecipa que negociações para definir segundo biênio bienio continua. Júlia Lemos reage a críticas e chama Ricardo Pabriga, abre aspas. Ele é falastrão e o desafio é debater sobre segurança pública. Eu queria tanto ver... É Não, mas eu queria tanto ver esse debate. Só pedir desculpas aos telespectadores o desabafo, porque todas as vezes que eu fizer uma crítica aqui a alguém... Eles vão trazer à tona a minha prisão. E todas as vezes eu vou dizer a verdade, vou reagir apenas com a verdade. Apenas com a verdade. Quem entende de direito sabe o real motivo de minha prisão. O próprio Tião Lucena me foi solidário, me mandou mensagem sendo solidário. Eu não sequer ataquei aqui ele ontem pelo contrário, defendi Tião Lucena e ele me agrediu gratuitamente no blog dele é uma pena que o governo do estado que João Azevedo banque alguém com salário alto de executivo para atacar, agredir a jornalistas, a radialistas, a pessoas que chegaram nesse projeto bem antes do que ele, como eu, lá na época da Aliança, em 2010, é uma pena que um companheiro, um 2010 amigo... A okay? Maranhão. Hum. E eu fui, todo mundo sabe, eu e Nonato, os dois principais atores da Aliança. É uma pena... É lamentável que um amigo, um irmão, um cara que eu tenho como irmão, ex-sócio, Luiz Torres admita esse tipo de coisa. Governador João Azevedo, façam exigência a Tião Lucena. Tião, ou você é blogueiro ou você é secretário. Luiz, você fez isso. Você fechou seu blog? E você é o responsável direto por Tião Lucena. Tem mais um adendo. Poxa. Como jornalista, blogueiro e como um representante do governo, ele está exposto. Ele é telhado. Então, por que reagir tão mal, tão grosseiramente a uma crítica que é, e, é pertinente? Eu acho que ele, inclusive, foi até covarde, no sentido de que ele falou nas entrelinhas. Quem leu o, o, a postagem que ele publicou no blog viu que ele não fez menção às pessoas com quem ele dialogava, né, quais eram os seus interlocutores. Né? Ele fez menção, a, a, a inclusive a mim, se, me, se referindo a mim de maneira jocosa como cientista político. E tal, coisa que eu não sou, quero esclarecer aqui, apesar da imprensa me tratar como cientista político, uma, como sendo minha formação acadêmica, eu sempre que me perguntam e sempre que eu e sempre que me tratam por cientista político, não faço isso no ar para não criar constrangimentos, mas eu sempre corrijo dizendo que minha formação é, eu sou doutor, sou mestre em sociologia e doutor em sociologia, e tenho graduação e sou professor do departamento de história. Então, é, essa é a minha formação acadêmica. Falar de política é algo que é, qualquer um não há, não há, não há necessidade de, de ter formação específica acadêmica. Fabiano, por exemplo, eu considero um dos melhores analistas políticos da Paraíba. Fabiano tem formação acadêmica para tratar do tema, assim como tantos outros podem... É, você, bom, qualquer pessoa Considerando que, que você que é um doutor bom. em sociologia E Olavo de Carvalho é um astrólogo Que se diz filósofo é. É. E manda é, é, é, é, é, é é cap... E é o cérebro do, por trás do, do governo do, Bolsonaro Então exatamente. a gente está um bocadinho na frente Exatamente Então é, Eu, eu acho que fiquei triste Porque não é a primeira vez Qualquer pessoa Qualquer pessoa que Que Dê um Um peteleque Tião ele reage com um tiro de 12. Exato. Já é com, não, mas quem é com... disparou um tiro de 12 aqui foi o senhor. Mas é porque... Eu tem... não sabia que ele tinha abandonado um filho, um filho que se envolveu em drogas, que foi preso por tráfico de drogas. É... E isso me deixa, assim, acuado, porque, poxa, é um cara que eu sempre respeitei, foi Tião, sempre quis bem, sempre o tratei bem. E ele já agrediu Aaron Cid várias vezes, ele já... Enfim, é, é, é curriqueiro o que acontece. É, eu acho que uma pessoa tão desagregadora é estranho que ocupe um, um posto tão chave né, no, no, no governo do Estado, porque, obviamente, a, a, a responsabilidade maior é de Luz Torres, que é o secretário, mas, se a Luceno ocupa, ou, pelo menos deve substituir Luz Torres ou, ou ter outras atribuições as quais Luiz Torres não consegue dar conta. Então, a função do, do secretário executivo também é essa, né? Eles realmente não combinam, é muito, são muito diferentes. São um estilos muito Luiz, diferente. Não, muito, né? Né? porque o, o Luiz... O é bastante discreto. Não, e, e, o Luiz é discreto. Não, e, e o Luiz é muito diplomático, né? Ele, ele Bom, é um talvez agregador, seja, Afonso, talvez é pessoa... Talvez seja, haja aí uma divisão de trabalho, né? É. Luiz Torres uma, faz um a só pra, e o outro bate. E o outro tá ali <risos> para morder é. como um pitbull, né? É. Então, é o, é, vamos lá, mas, é o mas esse, do esse, esse, esse não é um, o é um perfil de, de, de Luiz, não. de jeito nenhum. Racha, de novo, petistas de cabedelo rebelam a, e a, se rebelam e anunciam um apoio a Vitor Hugo. Mas você acha que o apoio do PT de cabedelo vai ser determinante para a vitória de Vitor Hugo? Eu acho que essa. É, bom, importante, não, não, não sei. Tá, certamente tem algum peso. É, é, em rádio, né? Porque é o que acho que vai ter algum, algum programa de rádio para na, na campanha. É, é, para quem não sabe, a Cabo Branco FM, ela é, é sediada em Cabedelo. Cabedelo. Então vai transmitir, então, a vai propaganda transmitir eleitoral guia Cabedelo. de rádio tem tempo de guia de rádio. É, agora, é, o mais estranho no estudo que eu achei é o seguinte: esse debate, quanto tempo nós falamos, nós tratamos sobre a eleição do Cabedelo? Quanto tempo? a Paraíba inteira, sobretudo a cidade vizinha né, da região metropolitana de João Pessoa, discuta essa questão. Mas está em pauta já há meses. E logo, e o PT na estadual, a executiva estadual do PT, resolve fazer uma intervenção logo após a convenção partidária que declarou apoio ao candidato de oposição a Vitor Hugo, que é o atual prefeito, e é apoiado pelo PSB. A Vitor Hugo, isso já é uma retribuição, porque Vitor Hugo, veja, Vitor, quem é Vitor Hugo? Vitor Hugo é o vereador Ex-vereador da base de sustentação do prefeito anterior, que foi preso e, e renunciou. né? Ledo Viana. Ledo Viana. É, assumiu a prefeitura porque foi um, o que parece... Um tinha, tsunami, depois não, de um tsunami. Não, não né? havia, mas não havia nenhum, nenhum registro, pelo, pelo que você sabe, ao nome dele. Mas ele fez parte da, da bancada de, e, portanto, aliado de Leto Viana. Não, tem vídeo dele recebendo dinheiro igual a outros vereadores do chefe, da chefe de gabinete. Bom, então isso já... Bom, então não sei por que esse tratamento diferenciado, mas o fato é o seguinte, que ele, ele ao assumir a prefeitura, assim como aconteceu... Veja bem, os dois prefeitos, tanto Bahia quanto Cabedelo, foram eleitos pela oposição na Paraíba. Né? Tanto Berg Lima quanto Leto Viana... É, não pertenciam a, a, a partidos oposicionistas na Paraíba. Os dois, afastados do cargo, deram, assumiram em seus lugares é, vereadores né, da Câmara, os presidentes das, das respectivas câmaras de vereadores, que, em seguida, apoiaram o João Azevedo para, para governador. Ou seja, uma ação do Ministério Público, da, da Polícia, né, no combate à corrupção, rever, reverteu o resultado das urnas... Que acabou beneficiando o candidato João Azevedo do, do, do, do, do, do, do, é, a governador em 2018. Agora, é, Leto Vian, é, desculpe, o Vitor Hugo, é, é, vai a, a, a, a disputa, vai receber, vai, tem o apoio já em retribuição do PSB, do governador Ricardo Coutinho, do governador do ex-governador Ricardo Coutinho, do governador João Azevedo. E o PT atua nesse caso, já, eu acredito para manter as aparências, talvez porque até Vitor Hugo não tem interesse. É bom lembrar, Fabiano, que é, é, Jair Bolsonaro agora, agora, venceu a eleição em 2018. Ó, nós estamos só para quem está em casa. Quando você acessa, viu, viu Adriana? Hum. www.fonte83.com.br Nós estamos aqui já, Ó, agora sim, na capa principal do, do site. Bacana! Para quem acessar aí, Fonte 83, ficou bom, né? Ficou, ficou ótimo. Ficou bom. E bom, tem só, mais novidades só, aí, viu? Só para concluir essa raciocínio é o seguinte, é, Vitor Hugo, Jair Bolsonaro, venceu, em, se não me engano, em quatro cidades da Paraíba. Né? Acho que foi São Bento, não tenho certeza, do inter, lá no interior, é, João Pessoa, Campina e Cabedelo. Né? Ou seja, é uma cidade que acompanhou um pouco essa tendência que se verificou em João Pessoa e, portanto, deve ser uma cidade que esse debate sobre corrupção vai ter um peso importante. Deixa eu só dar né? um dado. É, eu estou aqui com os dois principais pesquisadores do Estado, meu querido Alex Raia, que tem mestrado e, enfim, trabalhou em um dos principais institutos do Brasil no Censo, foi sócio da Seis Sigma E também Estatístico responsável Júnior Gouveia tem doutorado em, em, em, em Estatística Em estatística E nós encomendamos uma pesquisa Em Cabedelo Só tem uma pessoa que vence Vitor Hugo É Jesus Cristo descer do céu Estou errado? Ou Uma operação da Polícia Federal que o envolva e lhe prenda. Da Jusmo. Nós temos, fizemos, inclusive, é, para você ter uma ideia, é, para um cliente, e eu vou revelar para quem foi o cliente, a método fez para o deputado Trócoli. O deputado Trócoli me procurou, pediu a ajuda de um. Eu indiquei os meninos, dizendo né, uma quale e uma quante. A que sabe que é a que tem mais valor de, de. E, infelizmente, infelizmente, até porque pelo envolvimento dele lá com a corrupção e ele escapou disso, só se Jesus Cristo descer do céu para disputar eleição com ele, ou um caso assim muito grave de uma operação que leva ele para a cadeia. Mas se não, amigo, é uma lapada daquela de perder até o caminho de casa. Eu acredito que sim, que isso, a tendência seja mesmo essa... É... Até pela, pelo senso de continuidade. Acho que o que mais o cabelo quer é hoje é regularidade. Mas ele é vem regularidade. uma boa administração. É, agora pode, veja, ele Fabiano. pode estar sendo acusado do que for, Por mas exemplo, uma coisa eu é, não pode é, é, negar. O é interessante então é o seguinte, como, tem, como, como os recursos sempre aparecem quando há uma vontade política, né? quando há um interesse de fazer Algo Porque o Leto não fazia Porque nada, né? O nem, Leto nem os prefeitos anteriores, Você vê o Cabedelo ali, você pega aquela região, que é, que é aquela região que mais frequenta, que o, o, o Pessoense é mais frequenta, que é a região ali próximo de Cambuinha, a, a região da, da Beira Mar. Não, né? Cambuinha e Intermares são dos maiores é, IPTUs é, do, do Estado, sim. e você vê tudo esburacado. Você... agora está sendo tudo asfata, as, até asfaltado. Para não, não é? dizer mais nada. Pra... Tá sendo quase toda a Para a ela... gente não dizer mais nada. Agora, é, cabedelo. é, é preciso ver onde está. É, no outro lado da, da BR, Cab né? cabedelo. Tá também. Cabedelo. Porque para fazer para classe média. E só só para é né? a gente encerrar esse assunto sobre cabedelo financeiramente. Cabedelo hum. arrecada mais do que Campina Grande. Pois é. Com um detalhe. Mas, Ca aquele tamanho Cabedelo de tem 15 escolas municipais. Campina tem 68. Cabedelo tem 10 postos. Campina tem 80. Sim, mas o orçamento não é maior não, né? É, é, arrecada arrecadação não Não, o, o, tem, o orçamento. Tem a população, o tamanho da não, população. Não, o orçamento do, de Cabedelo. Do município. O orçamento de Cabedelo é, é maior sim, é do maior, que o de Campina Grande. A quantidade só na o BR, orçamento, A quantidade de, de empresas de Ô, ô, Adriana, só o que vem pelo Porto que paga imposto em cabedelo? Não, então, eu vou te falar isso. Eu... Só se justifica, sabe com o quê? Não vamos dourar a pílula, não. Roubo. Claro que eu quero. Só que, se que é o que justifica que, com. O que a operação que perdeu o demonstrou, né? Então, uma cidade como... daquele Veja, tamanho, você, você tendo pega... um orçamento maior do que o de Campina Grande, o que é que, o... com compromissos menores, é, mas. Só roubo, mas e muito. Muito eu, roubo. Por exemplo, eu sempre digo, quando eu falo cabedelo, eu digo, eu fico impressionado como é que Cabedelo não produziu nenhuma liderança que tenha projeção estadual. Todos vivem ali na periferia da política, fazendo esse tipo de, é, de negociata na, na, nos, nos bastidores. Eu, eu digo sempre, rapaz, se eu fosse com uma, uma, uma prefeitura, com um perímetro urbano, com o um perímetro da cidade, do município que Cabedelo tem, ou tanto a cidade pequena com a população pequena, mas com orçamento, com, com, com a arrecadação que, que, a, que Cabedelo tem, eu, sendo prefeito de Cabedelo, eu me tornaria, em pouco tempo, governador da Paraíba. Pela, po, pelo potencial que a cidade tem a oferecer em termos de investimento, em termos de obras, em termos de... É uma cidade Nele, que, que... Incremento que, turístico. Que é uma cidade, veja bem, Cabedelo, Cambuim, aquelas, aquelas praias nessa época do ano, ela vem gente de todo o Estado. Então Cabedelo é uma espécie, seria uma espécie não, de vitrine Para qualquer prefeito Que porto. tenha uma visão Não, não em relação ao seu, seu próprio interesse particular Seu interesse particular Seu interesse de família, seu interesse de grupo político né? Porque o que se tem é uma prefeitura Capturada pe pelos grupos Aí fica aquele discurso né? Contra os estrangeiros é, que, Ou seja, só, só tem que votar em gente que nasceu em Cabedelo né? que, é um, que é a maneira Que eles é, a, usaram O povo de Cabedelo sempre entrou nessa lábia de dizer, não, esse, esse, quem chegar aqui que não for do cabedelo é só o estrangeiro. Né? Então vamos votar só aqui. Né? E, e aí é, permanece esse certo. desastre que nós, nós estamos vendo aí. E, que é, e, a, e cá para nós, nós, não. É... Vem só de Leto esse desastre não, viu? Não, claro. isso aí Você é... vem aí de oito anos de Zé Regis, que foi uma... Ah, isso é um modus operandi, até do aquele cara que foi do PT, aquele prefeito lá do... Isso, do... que a mulher foi deputada. a mulher foi deputada, quer dizer, a, a, primeira, a primeira providência do cara foi eleger a mulher deputada estadual. Né? E depois nunca mais teve liderança alguma na cidade. Então, esse é o problema. Verdade, eu, eu lembro o nome dela, Gianina. Gianina, isso. Não lembro do... do, do, do, do... Mas a preço de hoje pode só Jesus Cristo descendo do céu. E veja, quando, quando a, a população de Cabedelo elegeu um, um, uma pessoa do PT, já era exatamente apontando nessa mesma direção, que era um movimento que acontecia em todo o estado aqui na cidade, com o Ricardo, né? foi mais ou menos naquela, naquele período, acho um pouco talvez um pouco antes. É, mas Cabedelo tem uma, uma formação política muito próxima da de João Pessoa, Ele tem uma periferia... Pobre, muito grande, muito numerosa. Mas tem uma classe média que é muito semelhante à de João Pessoa. Aliás, eu acho que a maior parte do pessoal que mora ali na região da praia deve trabalhar em João Pessoa. Em João Pessoa, né? é verdade. No serviço público, empresários e tudo mais. Então, é um perfil que é, é uma cidade muito desigual, né? porque você tem uma cidade que é uma... Na, na, da, da, da, a beira até a BR e outra cidade que é a, totalmente abandonada, a periferia de Cabedelo, que é aquela. O mais estranho em Cabedelo é que, na verdade, é, se você considerar, por exemplo, Intermares, que tem um IPTU elevadíssimo, né, imóveis de alto padrão, e é todo esburacado, então, assim. Eles conseguem a façanha de abandonar, de ignorar solenemente, inclusive quem tem capacidade de cobrança. E a grande obra de Vitor Hugo é o quê? Calçar. Fazer calçamento às ruas. Né? É, a verdade é assim. De... Mil... Qual foi a grande obra de Vitor Hugo 2019, século XXI, e Cabedelo tem como grande demanda Calçamento. Calçamento né? Não, mas ele está asfaltando também. Está fazendo a mesma coisa, né? filho é a Calçamento. Mesma coisa. Mas vamos pra cá. Estou falando da é. cidade é. que tem um dos maiores afastamentos da Paraíba. Esse não é um mal. Se calçando é, é, agora. Esse né? não é o um mal Sabe, de. E só o atraso, né? Esse não é o um mal de cabedelo, não. Esse é o um mal da grande João Pessoa. Parece que é uma. uma é. Cidades ricas. Uma cabeça de burro enterrada. Cidades ricas. Bahia do mesmo jeito. Do, Bahia, todo o entorno, Há, né? Bahia, cabeça, Santa Rita. É uma cabeça de burro enterrada. Isso. Com exceção. Da senhora do Conde, a ex-secretária de Educação, como é o nome dela? Não, mas... Márcia Lucena. Não, mas Santa Rita está tendo é exatamente... regularidade agora, com Panta, né? e Conde com, com, Márcia. com Márcia. Mas Santa Rita estava envolvidíssima, num... a gente chamava carinhosamente acho, acho que... de Sucupira que... Paraibana, e, e Conde, então, com com de aquele maluco local. que sai correndo com chicote para bater até em secretário, em mulher. O que aquele casal, né? o que, o que, os problemas de Alcova que eles levaram para a Praça Pública e, e no Conde, foi uma miséria. É, um exemplo de Marcelo Sena, que está fazendo um trabalho que deve ser ressaltado, vai virar destaque nos próximos anos na Paraíba, a Márcia, não sei, não sei se ela é o que originária. Que ela tem enfrentado, ela, ela é muito corajosa. ela está tentando é derrubá-la, né? Agora, o que o que é é uma é uma demonstração no caso de do Conde que é o, Márcia, eu não sei se ela, é, como eu dizendo, ela não, ela nasceu lá, ela é a cidadã, ela é de lá. É, é, de, lá é mesmo, de lá, era professora. Pois é, mas a, ela a carreira dela, ela é professora pessoa. ela nasceu, ela nasceu em Cabedelo, mas só fez nascer e veio-se embora para cá. Pois é, então o que eu estou dizendo? Não precisa essa história de, de, de estabelecer com um corte no voto ter nascido na cidade. Quantos habitantes de uma Pessoa? Quantas pessoas. Quantos políticos? uma Pessoa é cidade aberta, por exemplo. Né? Não, é o, não é o caso cabelo dele. Mas uma Pessoa é, eu mesmo sou de. Eu sou de, de patos. Fabiano é Cajazeiras, você é mamanguape, né? Isso. Ou seja, é uma cidade que é, ela abraça todos os. Que tem que ser assim mesmo e quem mora na cidade é quem tem compromisso com ela quem passa é aqui onde nós vivemos Exato. e nós temos compromisso é com essa cidade não é só porque eu nasci aqui e às vezes é até pior porque cabe dele é a demonstração mais clara de que esse de que os pessoas seus não se importam não com se os importam né? eles estão compromissados com outras coisas e não com o interesse público do, do, da, da população da cidade é agora você acha que Panta faz uma boa administração não, eu acho que ele, tem, ele traz, pelo menos, o conforto da regularidade. É. Porque depois do que aconteceu, de entra um, sai outro, câmara fecha, câmara abre. Então, pelo já menos tem alguém. Uma melhoria, né? É, tem alguém que responde administrativamente, sem sobressalto de amanhã tá desocupado o trono. Já isso já, já é um grande conforto. E eu sei, por exemplo, de algumas coisas que o Panta tem carinho, que cuida com carinho, que é da área, na área de atenção de saúde a saúde, inclusive ele tem um, a pretensão de se transformar assim, num, fazer equipamentos que se, serão referências de um tratamento, por exemplo, de portadores de deficiência Então, bom, só a regularidade só o Agora, fato Adriana, de que está institucionalmente resolvido o problema já é, eu acho, um grande conforto para os moradores dele, de Santa, de Santa Rita. Rita eu acho que é preciso considerar também o seguinte até que ponto os vereadores a Câmara tentaram Submeter, os, os no caso do prefeito anterior, que foi, foi caçado, inclusive, pela Câmara. Como é, aquele... Netinho? Né, não, é um o anterior. O Netinho assumiu depois que o, o prefeito foi derrubado, né que ali houve um golpe também. É, o prefeito talvez não tenha se submetido à Câmara, tentou, tentou levar à frente a, a, a, o projeto, a Câmara res, reagiu a isso, né? porque o que existe hoje, e, e muitos prefeitos que tentam peitar os interesses de, de vereadores correm sério risco de serem derrubados, né? Então eu acho que que é algo que precisa Aí sim, é, Mas aí essa relação sobre exemplos... ser promíscua. Por demais. exemplo, não, é uma é. relação de promíscua é agora é um... você precisa ter um plus de credibilidade e uma segurança pessoal com compromisso com a lisura, né, com a probidade para poder fazer esse enfrentamento, que é o que demonstra, por exemplo, a prefeita Márcia lá no Conde, porque ela também sofreu Porque muita Porque ela também vai para o um né? enfrentamento público, né? A Márcia não fica negociando nos... nos... Não, mas se você ela tem, vem para pessoa, amigo... Márcia ela é um errado, Ricardo ela... Coutinho de Saia. Exato, deve ser a orientação também, né? Ela prendeu um... Ela vai um para no a -dia, Márcia né? é um Ricardo Coutinho mas de Saia. imagina, saias. eu imagino o seguinte, se o prefeito tem muito rap preso, se ele, se os, se os vereadores têm noção de que estão tratando com corrupto, é muito mais fácil chantagear. É muito mais fácil comprar essa briga se você tem um prefeito é, que dificilmente vai ser apanhado porque está agindo com lisura aí você tem espaço para esse enfrentamento para que essa no, relação no não Rita, seja tão promíscua você deve, você deve ter acompanhado isso os motivos que derrubaram que a câmara utilizou para derrubar o ex prefeito não continuo sem lembrar o nome Reginaldo dele Pereira. Reginaldo Pereira é, mais ou menos como aquele que encontrava para derrubar a Dilma. Que era um prefeitão, é? também, mas era um prefeitão também. Não, eu... claro, eu não estou avaliando, um avaliando aqui mas, o ei, desempenho Netinho, administrativo Netinho dele. Netinho conseguiu né? ser pior do que ele, né? Aí Netinho, Netinho ah, nasceu. A na instabilidade não é impossível. No, no ventre da Câmara de Netinho é com, conseguiu ser pior do que ele. Mas vocês não era acham muito que o Berg vai ter alguma chance de fazer alguma coisa decente? O Berg, olha, a, a sobrevivência. A sobrevivência é... de Berg é muito suspeita, Quero. né? Ah, sim, é, é muito suspeito, porque como é, é que, que... como é que Berg, com todos aqueles indícios que são claríssimos, como é que Berg ainda Indício sobrevive? isso não, meu amigo, é batom na cueca sim, mesmo. claro que eu estou dizendo. Ou seja, são evidentes demais, e mesmo assim a Câmara, derru... a Câmara derrubou o prefeito, que assumiu, né? e agora Berg volta, volta ao governo, volta à é prefeitura. o de... um negócio é que é decisão Tem alguma política. coisa muito não, estranha é... nisso, né? É decisão E a cidade poli... é, é uma política. passividade... Que chega a ser Mas o brasileiro, como mas, mas, mas diria sabe, Gilvan Freire, sabe, Bra sabe, o Brasil. Basta um fax para. Assim, Basta um fax para o Brasil se render. Mas sabe o quê? O Meu problema Deus, é o seguinte, povo passivo. a maioria dessas cidades, elas. Sobretudo essas mais pobres. Bahia, dentre as que nós falamos, sim. é a mais pobre e a mais complexa de se administrar. Tá? É. é 80% da cidade sobrevive. Do prefeito de plantão. Aí é do servidor ao fornecedor, a quem vende carne, a quem vende pão, a quem vende... Entendeu? Então o cara assumiu, aí todo mundo já tem que adorar o cara. Tem um cidadão lá famoso chamado Careca. Careca colocou nas costas. Engraçado demais, rapaz. Careca colocou todo nas costas. Como é o meu nome? Berg, quando foi eleito. Careca. É verdade, isso é fato. Eu já vi. Depois de Berg, colocou <risos> Luiz Antônio, quando voltou, o vice que assumiu. Quando Caçado Luiz Antônio colocou o, o presidente da Câmara, Noquinha, na, na, na, Nossa, na carcunda. E depois... Expedito? Não, agora novamente colocou... Berg. É, é, é, bag. Será que não tem uma, um cargo na, na prefeitura, não? Que, de carregador, de prefeito? Hein? Esse é o cargo, né? Porque é a função dele na, na prefeitura. E o, o veículo dele, é um certo. andor. Meu Deus do céu. Eita! É moída, é moído, é moído, é moído, é moído. Eu tô moída. doidinha pra gente chegar na parte aqui do bombô na web. Hein? Então vamos lá, vamos lá. Bora, simbora. Primeiro tratar Você sabe em quanto a gente vai. Tá Traição rap... da Assembleia rapidinho. Não é? João Azevedo confirma apoio à eleição de Galdino e antecipa que negociações para a segundo biênio continuam. Ou seja, já não saiu fumaça branca ainda, né? Nem vai sair a fumaça branca já já disse ontem um ou outro. A ou eleição é, é, eleição é vazio em primeiro de fevereiro, ou né? Wilson? É Vázio é né? ou Wilson? Mas isso aí isso aí não foi anunciado ainda não, né? Esse acordo aí? Não, aqui é bastidores, mas de 10 que estão numa corrida de kart ou de Fórmula 1, está ali, para e passo, Evásio e Wilson Filho. E eu digo daqui, o acelera, o, o, o, o, o Wilson Evásio! O Wilson Filho tem, um, tem, um, tem um, um, um argumento muito pesado a mais. É sabe? mesmo? É pesado assim, porque... De... é. É, de levar a tiracola é. assim. Esse argumento é pesadíssimo, porque tem deputado que sai da campanha ah, ah, não entendi. arquejando, não é? Tem, a gente conhece. Disse, gente. Não, depois que o Ricardo Coutinho disse aquilo, que estabeleceu o preço do deputado, aí a gente já começa a calcular uhum. aqui, mais ou menos. Quem foi que disse isso? Ricardo não falou. Ricardo. Naquela briga com a Assembleia em 2014. Na eleição de 2014. Que estava para cair, né? Quer dizer, os caras queriam caçar a. Aliás, o próprio PT. O então, PT estava na, na bancada campanha. de oposição na época, né? Ele começou a falar na campanha. Não, mas... Oh, mas eu estou recebendo aqui o deputado Valber Virgulino, que inclusive pediu o direito de resposta... É uma figuraça, né? ...sobre, o, grande... caso, sobre o caso Tião Lucena, e vai falar conosco aqui no programa. É porque comparar um cidadão como Valber Virgulino com a formação que Valber tem, com o currículo que Valber tem, com a estrutura que Valber tem, com o Tião com o Toinho Sopão, é uma, uma loucura. Valber é delegado concursado da Polícia Civil da Paraíba. Cargo Este que Tião entrou na época como procurador, na dedada. Não, não passou a um concurso para ser procurador do Estado, não. Na época era, era como é que chama? O, o, o... Chegava lá em Wilson Braga. Aí, eu Braga, vai, ei, ei, rua, Se Braga é verdade que Tião usou um tiro, deu um tiro de 12 Esse aí já vai com ogiva nuclear afastado Ei, tempo. o Wilson Braga ia passando aí Ele mesmo contou a mim aqui na, no, no, no, no, no Frente a Frente, como foi Você não sabe da história, não? Chegou pra Buriti, ele contou aqui, tem aí, eu tenho um áudio Buriti, eu queria que o senhor nomeasse o procurador de, do estado Que naquela época era nomeado, né? Aí ele disse, rapaz, agora não, Tião. Vamos esperar pro ano que vem. Só foi, Tião. Saiu da, da granja, foi direto para o procurador geral do Estado, dizendo, ei, tive com o homem agora. E o cara sabia que ele estava com o homem, porque tinha dado não, uns não, documentos não, não, a ele. Não, ele não. contou no ar. Não, não acredito. Ele contou no ar, minha gente. tá no cara a cara. Aí disse, e ele mandou você fazer minha portaria. Foi não. De. Procurador do Estado. Claro. Ele, ele teve coragem de assumir isso? Assim? Tá no ar, tá no cara a cara. Mas aí o governador depois não poderia exonerá-lo? Não, eu não disse isso não. Eu falei para ele que só no próximo ano. Não era o risco que ele correria? Líquido de certo? Mas só que o que aconteceu? O cara vai despachar com o governador, com o paió. Um monte de. Gente, ele nem lê. nem lê, é só assinando. Nem lê. Vem para cá, Valber. Já, já colocou? Agradecer a presença aqui do deputado Valber Virgulino. Aliás, deputado... Eu é, quero ver o Tião falar na cara dele. Deputado, o cabelo é grande, viu? A o tamanho. Deputado <risos> e um dos mais votados do Estado. é né? Tião, de digo que tu é macho se falar na cara o dele. Segundo, o segundo mais votado de João Pessoa é, foi secretário de penitenciária aqui em João Pessoa, na Paraíba, foi um grande secretário à época, assim como o grande secretário também foi Wagner Dorta, é, apesar do, do, do da, da relação meia espinhosa que os dois têm, mas todos os dois deram sua contribuição ao, ao Estado. É, depois, como delegado nem se fala o que Valber fez, as quadrilhas que desbaratou, né, a, a quantidade de drogas que prendeu, a quantidade de traficantes que colocou na cadeia. E creio eu que quando você coloca na Assembleia alguém que tem experiência em segurança pública, oh. Você vai ter alguém lá toda hora... Isso é bom para a sociedade, sabe por quê? Você vai ter lá, professor, alguém toda hora colocando o dedo na fideira do governo na área de segurança pública com conhecimento de causa. É diferente de um tovar subir na tribuna, ou não, Sim. de um Ranieri Paulino. É um cara que foi secretário em dois estados, é um cara que foi delegado de várias delegacias e... Foi no voto que ele conquistou um assento na, na cadeira dele da L. E foi no concurso, em concurso público, que ele conquistou o título de delegado. Valber, seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Boa tarde. Prazer, Fabiano, prazer, Adriana, prazer... Flávio, Flávio Lúcio. Flávio Lúcio, cumprimentar os, os amigos de casa. É uma satisfação estar aqui no seu programa... E complementando o que vocês falaram, antigamente, Adriana, é, era como o Fabiano disse, tanto do FIS, Procuradoria, Delegado, você chegava, falava com o governador, dava uma portaria, com a Constituição de 88, essas pessoas foram efetivadas. Então, quem era título precário, com 88 com a Constituição, as pessoas se efetivaram. E, e... melhorou muito, né? A qualidade é, do... Mas, mas sempre, né? sempre, todo ano vai ter que melhorar. No meu concurso, foi um concurso, concurso difícil, mas os concursos vindouros foi ficando mais difícil ainda a tendência é, é, é Não, a melhorar. gente percebe que você, na, a qualidade da mão de obra né, na, na área de segurança melhorou muitíssimo. Né? Você vê pelos perfis dos novos delegados, no trato, no conhecimento das leis, na capacidade de, de, de, de efetivamente tratar, de colocar em ação... Só o fato de ter concurso, em ação né, ajuda muito na... Um serviço anos. de inteligência, né? não. É impessoal, como deve ser, né? É muito. Quer dizer, a seleção é.. A seleção, um é, sério, né? um a seleção é. com critério. É, a, a, é realmente a meritocracia, é. né? E, e mudando de assunto, né, em relação a esse, a esse, esse meu episódio do Tião, não tenho nada pessoal com o Tião. Não tenho nada nem vote, tá, né? Eu não guardo mágoa, não. Mas, e também não ligo se é comparado com o treino do Sopão, não. Até onde eu sei, pelo menos em conversa com o Ricardo Marcelo há muito tempo, o Ricardo Marcelo elogiou o Tião de Sopão. Diz que era um grande homem, disse que era um homem firme, Homem de decisão. Palavra. homem de, honra, de palavra. palavra, que honrava as coisas. Palavra. Politicamente é uma coisa, a gente não pode misturar a política com o lado pessoal. E às vezes também me comparam a Tonha do Sopão e eu não fico com raiva não, porque ele é um grande homem. Ele, politicamente ele errou, mas a gente não pode denigrar mais de um homem de bem. No meu caso eu não tenho problema nenhum em ser deputado de um mandato só. Eu não sou político, eu sou polícia, eu não tenho amor nenhum pela política, eu estou dentro da política, porque os maus políticos me forçaram a entrar na política, e se eu estou dentro, é fazer o que a sociedade espera. É agir com responsabilidade, com coerência, com muito trabalho. Eu acho que o legislador hoje, ele terá um grande trabalho, que é efetivamente produzir a nossa Assembleia Legislativa. Se você pegar, não estou aqui falando de nenhum colega, se você pegar a produção, você vai ver que a metade dos projetos de lei são inconstitucionais. Então a gente tem que pesquisar, a gente tem que abordar temas de interesse da sociedade. Só dar mão nome à rua... E de cidadão, eu acho que isso não é legislar. Isso eu vou fazer também. A gente tem várias pessoas que merecem serem homenageadas na Paraíba, eu vou fazer. Mas eu acho que o trabalho do deputado não é só isso. Nós temos segurança, nós temos saúde, nós temos emprego, Eu estou morrendo de vontade de fazer essa pergunta. Pode perguntar. Essa flexibilização né, do acesso à arma, o senhor acha que realmente é uma medida acertada? Melhora? Adriana, eu acho que é a única medida... Como assim? Se é acertada... Eu, eu não sei pegar numa arma, de repente, se eu me envolver num problema de trânsito, alguém pode atirar em mim? Não, assim? mas é assim, deixa eu explicar. O Estado faliu. Quando eu digo Estado, não é o Estado paraibano. É o estado eu como sei todo. o Estado. O Estado está falido na, em termos de segurança. Na questão da segurança, então? Então, é um, é um reconhecimento da fragilidade do Estado. O Estado não tem condições de colocar um policial em cada casa... O Estado não tem condições de suprir a quantidade do efetivo das polícias. Mas você acha que isso não vai. Isso não vai, ao invés de resolver esse problema, ao invés de ser a solução que todo mundo, as pessoas pensam, isso não vai agravar ainda mais o problema? Porque eu, eu, eu me imagino todo cidadão tendo que enfrentar um bandido. Um, um assaltante. Eu levo que, ampla desvantagem. Que está ali, que não tem. Que está que ali, inclusive, porque não, não, não tem muito a perder. É, nessa nessa, hora, aí, a vida, eu, não, nessa um... hora aí eu concordo com o Bolsonaro e concordo Não, mas concordo, não, eu também concordo sabe? com o deputado. A declaração do deputado qual é? O Estado faliu admitindo isso. a incapacidade é, é, é. Mas é, é. Mas é isso, de cuidado da, da, da é segurança, totalmente... que é uma missão. Constitucional. Estatal. mas, mas Vai eu... transferir para o cidadão não, a sua própria não. defesa? Deixa eu, deixa, eu é, deixa, eu, deixa eu analisar sobre a minha outra. Sabe-se é. quem puder. É, deixa eu analisar sobre a minha outra. O que é que o presidente viu? Nós somos um país amamentista. Em 2003 foi que viramos desamamentista. E por que que parece, 2003 até agora, os índices de homicídio estouraram. Nós, nós temos 60 mil homicídios por ano no Brasil. Então... Aquela pesca de que iam desarmar o homem para diminuir a violência, não desarmou. Não, não pera, diminuiu. Mas aí, deixa eu, eu até conferir, porque agora, isso agora, foi alvo... Isso foi alvo eu de... Não, pro, eu não deixa falei, só deixa, que ele só, falou só, um dado só agora. aí você comenta lá dentro que eu vou fazer sobre isso. Ah. É, eu acho que o bandido, quando ele possa desconfiar que se ele for a tal local, pode ser recebido a bala, ele já começa a pensar duas vezes... Porque o bandido hoje ele sai de casa com a certeza que o homem de bem não pode andar armado. Não pode ter uma arma no seu comércio, não pode ter uma arma em casa. Nos Estados Unidos, você acha que esse, esse, esse, esse risco é menor do que no Brasil? Você acha que essa, esse tipo de raciocínio também... Mas os no... Estados Unidos é diferente daqueles. Os Estados Unidos eles têm uma cultura de guerra. Lá, quem não é filho de ex-militar, de, de, de combatente de guerra, é neto. Então eles têm um problema psicológico grave. O americano sofre um problema psicológico. Ora, em um das guerras que, se, que submeteu o Brasil, não. Nós somos um país pacato que o crime organizado está tomando conta. O armamento à população não é aquele armamento que vai vender na feira de eu te dizer, não. Você vai ter que preencher requisitos. Oh, não, não, é não é mais... Porque há quanto tempo nós estamos nessa pauta de, de achar que combate a violência através é, de leis, através de armamentos, de, de polícia, de mais polícia... E não discute o óbvio, porque se você observar educação. as pessoas. Não é só a educação, tem um, com, um conjunto de, de ações que precisa ser, ser efetivados Porque, veja, é, você pegar as cabeças ah, pa, pa, Para tudo aqui. Os para, para, para, quem para tudo. É, quem ó, tá deixa no eu presídio? registrar aqui uma audiência é com... extremamente qualificada. Que eu me sinto muito honrado em saber que está nos assistindo. Na minha opinião, é um dos melhores. Já disse isso, Adriana, várias vezes. É um dos melhores textos do Brasil. É um dos melhores ah, é, cérebros que o Brasil produziu. Zé Maria. Foi editor de Veja, José Maria da Mix, está aqui mandando um abraço, dizendo o seguinte... Ô, Zé Maria, o marido de Janina é doutor Júnior, o ex-prefeito oh, de Cabedelo já, Zé Maria, um forte abraço, Zé. Obrigado por tudo. Me apresenta, Zé. Obrigado, obrigado José. Me apresenta também, eu não é Zé... Pois é, eu Zé sou Maria... dele, rapaz. É, é, é... Zé Maria foi quem, quem criou, foi aliás, foi quem mais ganhou campanha para governador na história da Paraíba desde a redemocratização, né? Ganhou 86... Aliás, ganhou 90, depois ganhou 94, depois ganhou 2002, depois ganhou 2006, depois ganhou 2010. Oh, só, só para essa questão, por exemplo, eu, eu, eu, eu tinha lido essa matéria, só que eu não tinha... Eu vou, vou buscar agora para, para inserir esse dado no, no, no nosso debate aqui uma matéria do Globo, que deve ter sido. Que foi, foi um estudo que foi feito so, do período que, desde que, que foi estabelecido o Estatuto do Desarmamento. Ia falar o sobre controle isso. de armas evitou 133 mil mortes no Brasil, segundo com esse base, estudo. Com base em é? estatuto Com base na, na, nas eleições. Soldados oficiais governo, a... depois do governo. Depois eu, que, no referendo, a população não. disse não à arma, houve é, algumas reduções de homicídios. Aí depois, depois de 2009, por aí assim, é que ele voltou Como a subir imaginar, no detalhe. passado... Eu, eu é, é, só é só o, o seguinte, discord. vamos pegar o seguinte, você está no trânsito, quantas, quantas mortes por conta de motivos banais acontecendo no Brasil, por conta de briga de trânsito, por conta de briga entre marido e mulher, Mas... que se não houvesse uma arma presente, ela, eles teriam sido... Mas ciberdito. essa é arma Olha, ilegal, não, não, que não, não passa pelo estudo, Fabiano, por favor, qualquer pessoa que Olha. queira ter uma arma no Brasil hoje... Já tem? Já tem. Então, então essa legal. história de dizer que. que, que quem tem, quem quer ter. Mas vai ter agora, regularizado. Sim. Aí, primeiro, porque o custo de uma arma é altíssimo é né? todo mundo que vai, vai ter que roubar uma arma ou vai ter que, que, que dar um jeito para resolver essa arma. Segundo, Olha. vai ter que ter um treinamento para poder atirar. É Segundo, vai ter, vai ter sangue frio na hora é que tiver todo que, todo que, que utilizar. Para não morrer. Eu na, morro só de susto. Ei, vamos liberar o, o deputado que ele vai para o programa não, de, gato, de, de gato preto. Ai, deputado? Essa conversa que ele quer. Ele quer falar de eu. de. Lúcio pergunta, já fechou o primeiro BN para presidente da Assembleia? Eu, sempre, eu fui o primeiro a declarar o voto, Adriano. Adriano Quem vem agora tá vindo tá da minha cola. Segundo BN, a gente está esperando a movimentação dos candidatos de governo para a oposição decidir como vai caminhar. Quem vai ser? Mas tem alguma preferência? Não, não. São todos grandes nomes. Quer dizer que a oposição se, se apoia quem o governo a indicar? Não, a gente, é tem, a gente tem que ver o nome que vem de lá. A gente sabe que o governo tem maioria. Sim, o governo claro. vai eleger o que ele quiser. Mas o mas, governo vai sair blocado? Todo mas a oposição mundo... vai sair blocado. Não, eu estou falando, você acha que o quatro que você é um trabalha... Eu acho que é um racha. Vai ter um racha, eu acho que é. vai sair um candidato só ou vai ter mais gente? Eu acho que vai sair dois candidatos um do governo e outro do governo, né? Ah. Mas um então que está do governo. Então a oposição governo, vai decidir a eleição. A oposição está é. tendo atitude correta. Então a oposição vai decidir a eleição. Eu espero, eu espero isso, né? Daqui a pouco no programa do Gato Preto, um abraço. Ele tá da se da quiser eleger, a gente se quiser vem, eleger, mas se a oposição, a oposição quiser eleger, se, se, se, se quiser eleger os dois, os dois biênios consegue? Dependendo consegue, do, do mas bloco que venha, né? Eu acho que a gente tem que esse remachismo. Tu já pensou se sobrar para a oposição? Isso a gente tem, tem que superar, tá, né? não, não, não, claro. não, não pode ter candidato do governador A, do governador B, tem que ser o candidato tem que ser da Assembleia. né? É, e Inclusive. outra coisa, tem que ser o melhor para a Assembleia e para o povo. Também acho, acho a que, a que gente... essa história de ficar impondo num espaço de pessoas com legitimidade de voto, e eu é coisa, realmente eu, lhe coisa, eu, sabendo, eu lhe digo uma coisa, eu lhe digo uma coisa, liga coisa, nós temos que ter muito cuidado nessa escolha, que ele pode escolher o candidato de Ricardo Coutinho lá na frente servir vir para ele. Ele tem que escolher o candidato da Assembleia, um candidato que, que é seja, que, para que tranquilidade para Porque ele. Porque se né? escolher o do, do ex-governador, lá na frente ele pode, ele pode pagar um preço muito alto. É um bom recado, é um recado aí, viu? Uhum. Mas me diga uma Boa coisa. Não, coisa. Vou, no seu, no sua, na, você fez uma, uma carta ontem, né, que você publicou, você disse que tinha... Con... Que estava precisando de dois babões. Um você já tem contratado, o outro ofereceu o cargo a Tião. Quem é esse que você contratou? Você já escolheu. Eu disse aquilo ali, foi uma forma de, de ironizar a Tião. Eu é não tenho é. nada pessoal contra a Tião. Eu só acho Tião, às vezes, desalegante. Tinha ele, ele para agradar o governador, o ex-governador. Às vezes ele desmoraliza quem não merece ser desmoralizado. Eu não mereço ser desmoralizado. Eu não desmoraliza ninguém. Eu já tive vários internautas com o Fabiano, o Fabiano sabe disso. Mas eu não tenho nada pessoal contra ele. Pelo contrário, quando ele precisou, eu ajudei. Então, eu, eu tenho uma alma boa, eu não estou aqui para prejudicar ninguém, mas a gente, às vezes, está de chaco, saco cheio, a gente às vezes quer respeito. E Casco e o Lima um preço só por conta disso. Todo cachorro do rabo fino falou mal de Cássio. Cássio começou como desonesto, depois começou falando mal da família, né? Depois, depois virou bandido e perdeu a campanha. Então, eu, na, na, na, na minha Ou concepção... Seja, não foi respondendo, não foi, é, não foi... Foi deixando construir aquela... Foi deixando construir uma a, imagem, né? Até construiu a imagem, a população engoliu essa imagem. Em termos de rede social... O que sair da gente, a gente não, não, não, não, não demitir, verdade. É, eu vem acho, que que nada afeta o eu acho que sua que a que atitude reagir. foi correta. Inclusive, eu acho que se, isso deve, se Tião tiver alguma. alguma a, a, a, algum senso de responsabilidade, ele vai ter desse episódio como um aprendizado. Aprender, pra, pra, pra, ele é o um problema pro futuro do estado, dele. Um subsecretário. Pois é, mas tem, tem que, que agir postura. com a postura de quem tem a responsabilidade do cargo. O governo de é é um pessoal, é, policial civil igual a mim. Assim, eu não queria nem fazer aquilo, mas a gente tem que dizer que está visto, que a gente não vai admitir esse tipo de situação. Eu, eu, eu sei jogar alto, sei jogar baixo, eu, eu jogo do jeito que o franguês quiser, tá entendendo? Mas eu quero jogar em nível alto, eu não quero rebaixar, a população não merece mais essa política, essa política de agressão, essa política ah, de humilhação. Ah, lembrar que, Valber, quando, no segundo cenário da pesquisa Método, quando, se tira, Coutinho, quando, é se, tira, quando se tira Ricardo Coutinho... É só prefeito João Pessoa. Eu escrevi Coutinho. um texto ontem, inclusive eu também cheguei a... a, a, a criticar a sua postura... Porque eu acho que você é deputado também, mas eu entendo se sua, sua atitude, porque foi em resposta a uma, a uma agressão. Né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que ambos têm que também evitar esses, tem, esses tem. conflitos públicos. Eu também a minha né? parcela. E culpa. eu disse, será que isso não, já não é um, uma reação de medo? Uma, uma vacina contra uma possível candidatura a sua prefeito? Isso, se aí, aparece pesquisa, isso, isso aí tem a certeza. Tem negro do lado de lá que não está dormindo de noite pensando em mim. Não, quando o Ricardo claro. sai do cenário. Quando, dá, quando encarga, Que é o né? cenário que vai acontecer. Ricardo não é candidato a prefeito. Não é candidato a prefeito. Já disse, vou repetir. Não é candidato a prefeito. Ricardo é candidato a governador em 2022. Você concorda? Concordo. Você torce por isso, né? Torce por isso, <risos> mas também não, não faço questão de ser prefeito, não. Eu não sou político, não. Eu sou polícia, eu estou na política por circunstâncias outras que me fizeram entrar na política. Estou gostando? Estou. Quem exerce cargo de gestão é um político indireto. Então eu sempre fui político. Não fui político partidário, mas sempre fui político. Ai. Estou gostando da tua situação, não tenho preferência de ser prefeito, quero cumprir meu mandato, mas a gente sabe se o cavalo passar selado, quem é que não muda. Mas político é o seguinte, ninguém é político. Você, no caso, ocupa cargos... É... Não, todos nós somos você, políticos pureza é é, né? não Mas você te, ocupa um cargo se o povo quiser. Se você não quiser, você nunca vai ser político. É, né? é. Se é não decidido. quiser, não adianta você então, querer assim, ser. Eu, eu não lanço nome, modo. eu não gosto de comentar sobre isso. É, ainda é muito prematura, a política, a política é muito dinâmica. É hoje ou não é amanhã. Então, é, muita mas, água se a rolar. Coisa, qual se seu, sua seu potencial eleitoral ficou muito óbvio... Primeiro, pelo desempenho para deputado estadual, que foi expressivo na cidade. né? Segundo, pela vitória expressiva também de Jair Bolsonaro, que se apoiou para presidente. É, é, e, portanto, se, se eu, eu acho que sua candidatura está muito associada ao desempenho também, não é só isso. Porque o quadro nacional tem alguma influência, mas não é decisivo. Mas também é muito... Se Bolsonaro, daqui a dois anos, daqui a um ano e meio, estiver fazendo um, um governo bem avaliado, e que mantenha a mas influência eu tem, sobre o eu eleitorado O seu sua não dessa torna se torna uma, eu um eu não passa a ter um potencial muito forte minha, minha, Meu mandato vai ser independente Eu vou criar a minha, a minha identidade Então o povo vai saber avaliar Quem é quem é, olha, quem é Jair é Bolsonaro, Bolsonaro E quem é Valverde é, Lino é, A gente se assemelha em algumas atitudes Eu concordo com algumas, discordo em outras Mas eu tenho a minha identidade Fazer uma pergunta Você era secretário de Ricardo E saiu intrigado Wagner Dota, bem. Wagner Dota era secretário de Ricardo E saiu intrigado Ambos da mesma secretaria Qual é o motivo? Que de... Quase todos que passam pela penitenciária saem intrigado de Ricardo Quem me tirou da secretaria Não foi Ricardo Coutinho não Foi Cláudio Lima e Coronel Euler hum. eles, eles viram o meu crescimento Dentro da instituição Viram que eu tinha grandes chances Que a população inclusive queria que eu fosse secretário de segurança Então eles passaram a Comentar um Um às vezes um, às vezes o outro, às vezes os dois, que eu não tinha experiência, que eu era explosivo. É o que vai acontecer com o Jean Francisco. Eu não dou seis meses para essa peixe em cima de Jean tá a mesma coisa. É inexperiente. Ele é um bom delegado em delegacia, mas para receber um cargo não tem condição. E vai fragilizando você, fragilizando o governador. O ex-governador, infelizmente, tem um defeito grave, que é gostar de Fuxico. Dota Ele... também foi isso? Hein? Ele acabou de chamar o Ricardo de fuxiqueiro, foi? Não, de Dota, gostar de fuxiqueiro, é, não de fazer de escutar, de <risos> escutar. De <risos> escutar não de fazer. Me E qual é o outro defeito? De não escutar o outro lado Porque se ele tivesse me escutado, ele ia ver que eu, que eu era leal a ele Trabalhei em prol da, da candidatura dele Na primeira, na reeleição dele Se você notar, a única secretaria que ninguém falou mal foi a minha e, e os representantes votaram em peso nele, né? votaram em Estela em peso também. E Dota foi o quê? Dota eu não tem como dizer nada porque eu não, não tenho contato com ele e ele assim, não, não declarou né, os reais motivos. Mas eu, foi o que me trouxe da, da secretaria, eu não saí brigado não. Eu, saí, eu fiquei com raiva quando me jogaram em Guarabira e começaram a me perseguir em Guarabira. Aí eu fiquei com raiva, disse se eu sou aliado ou não sou aliado. Aí aí eu percebi que eu era um aliado sendo perseguido. Então era melhor romper, tornar E sua indicação para assumir a secretaria do Rio Grande do Norte foi... Eu, eu... Olha, o Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte foi um acaso. Eu, na verdade, eu estava sem rumo e sem prumo. Acho que ali foi um paraibano que estava lá, não? Não, foi não. Ali foi uma crise no Rio Grande do Norte. Ali foi uma crise no Rio Grande do Norte. A presidente da Associação de Regências de lá, chamada Vilma, em reunião com o governador, o governador disse, quem é que eu boto? Ele disse, tem um doido lá na Paraíba que assume. <risos> Ligue para ele. Aí, na primeira vez, ele ligou para mim. Eu estava até no bar do saleto com o seu amigo, com o menino da... O careca, com o nome dele, teu amigo. Grandão, Felipe. Leo. Leo Pronto. Tava lá. Quando... Leotica, Leotica. Leotica. Quando o governador me ligou, mandando eu ir 9 horas da manhã para o Rio Grande do Norte. Eu não acreditei, porque você que era uma pegadinha. Eu acreditei porque eu vi o telefone 62, que era o de Fábio Faria, o deputado federal. Fui, nós conversamos e acertamos. Foi aí que eu fui para o Rio Grande do Norte. Me arrependo de não ter... Pela fama. Ei, nós passamos mais de 1 uma... Uma... Uma hora e 23 minutos para que era 30 minutos. Vamos embora então. É, nem comentamos o caso do Flávio Bolsonaro, né? Isso estranho. Tá o que foi, rapidinho, rapidinho. Não, que ele, ele pediu ao, ao ministro Luiz Fux para suspender a investigação no Ministério é, Público foi do Rio um de Janeiro. Fato do dia ontem, né? Pois é. Não, mas Luiz botou, Fux não, é forte, não suspendeu. Tenho certeza que ele não suspendeu. É claro que ele suspendeu. E Aí o mais foi. estranho. Ah, ele sempre mata no peito. <risos> Aliás, ele é, ele é conhecido por, ai, por caçar as próprias ai, liminares, ai. né? Oh. Mas, assim, é porque, a rigor, Flávio Bolsonaro sequer é investigado. Então... Não, e depois o tem. Tem, ontem a turma foi atrás, né, que é, deixa passar batida essas situações, um post no, no Twitter de Flávio Bolsonaro se colocando contra o foro privilegiado. O cara nem assumiu ainda, já, já invoca o foro privilegiado para impedir uma investigação. É verdade. Contra ele, realmente é. Vamos embora, meu nome. Um abraço paraíba, meia hora, amanhã, meia hora, que já vai hoje, uma hora e pouco, amanhã, segunda-feira com novidades tecnológicas aqui. Pra você interagir conosco. Gostei da participação tá? de ter um, ter um, um convidado. Um... Gostei. Aí um tem que ser duas horas. Não, não é meia pronto. Hora. É só mudar um pouquinho ali. Tá. Tchau. Tchau.